Ora, muito bom dia! Isto agora está tudo, até parece que existe um nevoeiro. É verdade, é verdade, já está a chover e o tempo mau já começou. Isto é só luz, o efeito da luz aqui. É por isso é um nevoeiro, mas eu gosto disto. Com efeitos especiais, em casa, sem efeitos especiais, me parece espetacular. Ora, eu agora estava aqui a pensar que poderia fazer uma espécie de... É quase como uma espécie de declaração mundial. Tipo, o que sim, o que eu quero, relacionado inteiramente e, portanto, com foco e com o alvo. Única e exclusivamente para todos os e todas as que de algum modo prestam atenção a questões de justiça. Nem sempre é fácil criar justiça. E qualquer tentativa é única e exclusivamente uma tentativa. Mas. Ainda bem que o tempo nos diz que as tentativas, por terem sido somente tentativas, foram delineando e traçando um caminho para que as mesmas fossem cada vez mais reais, no sentido de que todas as outras pessoas mas entendem. E portanto, de algum modo, não é? Isto de algum modo tem a ver com várias coisas que eu não. que eu já disse nos vídeos, mas que desta vez vá vou, vou, dizer, vou tentar dizer a mesma coisa com um pequeno texto que escrevi há nem minutos atrás, uma poesia. Quero guardá-lo e alguns, se perder o texto, o YouTube guarda. Isso, isso. Pronto, então? Assim, um dia mais tarde, caso esteja vivo, posso ouvir isto. O que é eu vou ver o quanto rende como foi. É bom. Então vamos ver. Como vocês sabem, tudo que eu estou aqui a fazer é representado neste canal e em tudo o que eu ofereço, uh, gratuitamente, tem a ver com informação. Acho que já entramos na era da informação. Ainda bem, assim as coisas funcionam melhor. É bom, se toda a gente prestar atenção ao que está a fazer. Coisas que no fundo, pronto, se alguns me seguinam, não é? Eu, pronto, entretanto, como eu preciso falar com o tigre lá na América, e pronto, ele está no, no caos, não é? Ele está no, no, no, chamado do trono de Deus, não é? Ele está no trono de Deus, e pronto. Mas, e aí, ao lado do trono de Deus só pode estar o grande Santana, não é? Claro. Mas, a parte isso, são comparações associadas a uma, a uma coisa que não pode ter expressão Senão uma referência aproximada Que é o Satã, que é Deus, no fundo Ambos só existem quando o outro existe Portanto são o inverso São dois polos completamente inversos só podem ter a expressão existencial caso cada um deles exista, caso contrário não, não podem, porque é impossível isso acontecer, é tal como o tempo, tal como o espaço, tal como o são, tal como seja lá o que for. Então eu escrevi este texto e vamos passar para o texto, vocês já devem estar a com de caminhar pela explicação e agradecimentos eternos. Pelos vossos, de algum modo, já agora, tem pelas pessoas que me ouvem, tal obrigado. Pelas, no fundo, todas aquelas expressões que, no fundo, mostram um agrado algumas das coisas que vou dizendo aqui. Adoro, adoro, adoro. Então, então, vamos lá para o texto. Vou tentar fazer uma, uma, uma coisa meio, como é que se diz, meio representativa, no sentido de, de que a, a própria leitura do texto seja, seja mais sentida. Mas, claro, enquanto eu estava a escrever, e que e o tempo de escrever ainda foi muito mais longo do que ler, né? um, a intenção era, portanto, a emoção era diferente. Agora, pronto, vou tentar dar-lhe uma brisa dessa mesma emoção. Não propriamente numa forma... esse sonoro está espetacular deixa me ver o que é que é este este gajo quem são estes gajo ah, the final revival best progressivo for blá blá mega sets cool I like it and e... uh, this is the best place que aqui, Vamos, let's see the test. Então, vamos ver o, o textozinho. Vamos começar. Somos seres informativos, ainda bem. Hein? Tal como um qualquer computador que processa informação sem intenção. Tal como uma canção, uma relação entre o gato e o cão que, sem se tocarem, tocam-se no coração, pois caso alguma vez ambos não sintam uma emoção nessa sua relação de paixão, nenhum deles poderia amar. O cão toma a posição de controle, pois sente-se inseguro por não saber. O gato só quer espaço para dançar E, e é só por causa desse, desse sentimento que os une por ser tão controverso para ambos é o elo de ligação desta imensa e intensa emoção que se traduz por si só em sentimento e movimento. Verbo sem expressão de si próprio, sem autoafirmação existencial, senão somente um pequeno alento emocional e relacional. Se não parecer que existe algo do mal, talvez não tenhamos a capacidade de entender o sabor do amor. Pois, quiçá, seja Importante lembrar o quanto gostamos de objetivar o que é a expressão irregular do tempo. O que é talvez somente lamento do tempo que precisou de pensar para acreditar. E por vezes, afirmamos o que naquele pequeno momento queremos acreditar realizar. Para talvez voltar atrás ou talvez para poder sentir a brisa do tempo que desde sempre nos fez sonhar. Sonhar o potencial da criação que cada qual pode exercitar. Sendo que por vezes dizemos vocação esperançosa. Só as crianças sabem sonhar. E quiçá se entende que para sempre seremos um sonho a regular. Thank you!